a Constituição ela não diz expressamente que a mulher é proibida, não. Faz de uma forma indireta, diz. São eleitores os cidadãos, então, cidadãos e não cidadãos. Cidadãs, tanto que a, a, o voto das mulheres só vem com a Constituição de 30, né, com a Revolução de 30.